devagar dessa forma mais cheia aqui tá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 Quem poderá calar a voz de um coração? Ó, ré com quarta, ré, tá? Volta pro sol. Se eu subir aos céus, ré, eu sei que lá estás, seu se me.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 Adorarei, cai no sol, beleza? Agora a gente vai para a parte mais conhecida da música, né? Vamos lá: ó. Adorar é o que sei, Ré maior. Adorar é o que sou, Mi menor. Nada pode calar um ador. Aqui nessa parte, eu vou me atentar mais a esses detalhes, tá?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 Nada pode calar um adorador Não existem prisões Que contenham a voz de quem te adora oh, Senhor, repete Adorar é o que sei Adorar é o que sou, nada pode calar. De novo, Ré com Fá um adorador. Não existem prisões que contenham. Essa aqui, a segunda vez é diferente. Tá? Vai fazer a voz de quem? No lugar do Dó. Vai para Mi menor. Te adora, ó Ré, Senhor.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 Pega bem essa passagem, porque vai ter um monte de vezes aqui pra frente, tá? Vamos dar um andamento. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode. Vai mudar de novo aqui: Dó com Mi, Cala, um Ador, Ré com Fá sustenido, Dourado, Sol. Não existem prisões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 adora oh. e finaliza aqui, tá bom? aí faz senhor aí vem aqui um mi menor ré com lá menor sol com si dó ok